Oi gente, tudo bom? Você já me segue nas redes sociais? Não? Como é que é isso já? Me segue lá no Instagram, canal da Bastos No Snap, souza28bia E no Facebook, Bia Bastos O vídeo de hoje me trazer 7 dicas Aquelas dicas de amiga, sabe? Bora lá conferir esse vídeo I want you to free me. I Então, galera, sabe aqueles cabelos Detonados por causa da praia Então, nós vamos precisar para fazer uma hidratação No nosso cabelo, é né? maravilhoso Gente uh, uma, é, Duas colheres de maisena e um copo D'água, fácil, né Depois de pôr as duas colheres de maizena, nós vamos mexer aí no potinho mesmo e pôr ao fogo até ficar uma massa tipo um creme de cabelo mesmo. No fogo médio a gente vai ficar mexendo aí até formar essa massinha aí. Ela, gente, ela não parece um creminho. Aí nós vamos misturar com o creme de pentear. Eu peguei esse creme, é, na época que eu tava fazendo transição capilar de cachos. E aí, como é qualquer creme, vou colocar, vou misturar aí é, nesse pote de Qualy, Que eu não tinha outro pote, falei, quer saber? Dá esse daí mesmo. Aí você bota a mesma quantidade de creme com a mesma quantidade de maisena aí. E depois eu adicionei um pouquinho de óleo, porque é o óleo da sua preferência, eu vou ter óleo de amêndoa. Depois de ter misturado tudo aí, maisena, creme e óleo, você passa nos seus cabelos. Como é que é o procedimento, Bia? É você passar nele seco e tá? tal? Não, é como se fosse uma máscara, uma hidratação mesmo. Você lava o seu cabelo com um shampoo sem sal e passa, mas não pode passar na raiz. Bia, qual é o tempo, gente? O tempo você decide. É, eu deixei uma hora e meia e fez o um resultado e tanto depois de ter deixado o tempo aí que você quis É só enxaguar e está pronta a nossa hidratação de maizena Sabe gente, aquele tédio maravilhoso Branco, você tem até vergonha de sair. Pega uma escova de dente velha e também pasta de dente. Escova o seu sapato na área que tá sujo. Escova, escova, escova, escova, escova. Se você quiser, você pode botar um pouquinho de água para ajudar esse procedimento. Mas o meu eu não passei e saiu tudo. Só ficou umas brechinhas, mas isso não tem problema, gente. Eu amei essa dica. E para tirar essa pasta de dente é só você vir borrifando água e com papel higiênico papel toalha para absorver. Agora vai uma dica de vó Sabe aquela boca ressecada E aquela olheira que tá te matando Vamos pra cidade de um chá de camomila Prepara ele normalzinho Quando estiver pronto, você bota ele na geladeira. E quando ele estiver completamente gelado, pega esse sachezinho aí que vem o chá, passa na sua boca e vai melhorar. Faz isso uma vez na semana que sua boca vai ficar super hidratada. Para. As olheiras, você pega um pouco de algodão, molha nesse chá gelado aí e passa nessa sua olheira. Uma vez... Agora eu vou ensinar a fazer aromatizante caseiro. Vamos precisar de um potinho da sua preferência. Hashi, aqueles pãozinhos com japonesa japonesa é, Um pouco d'água, perfume ou essência A minha essência já vem com corzinha Se você não tiver corzinha, é só misturar um pouquinho de corante A minha essência é muito forte Então eu coloquei um pouquinho de água para ficar suave vai aí um esfoliante caseiro. Gente, o esfoliante bom, hein? Vamos botar duas colheres de café e duas colheres de açúcar e um pouquinho de azeite de oliva. Depois você mistura tudo aí. <música> E na hora do banho, você passa, vai passando em movimentos circulares. E olha, gente, é muito bom. E aí depois é só lavar com, com água e sabonete que sai o cheiro do café. Sai o cheiro de tudo e fica muito bom. Nessa dica vamos precisar de acetona ou removedor de esmalte Uma esponja nova de cozinha Um potinho E vamos começar picando a esponja Pôr no potinho e pôr acetona Que aí você quando você só enfiar seu dedo lá vai sair todo o seu esmalte Vamos lá, uma dica para lavar seus pincéis Você vai precisar de uma pistola de cola quente Uma superfície durinha Eu peguei uma capa de caderno velha E agora é fácil, gente É só você fazendo traços, bolinhas Nessa superfície durinha aí E agora eu umedeci meus pincéis Um pouquinho com água Eu vou usar esse shampoo de bebê E agora é só fazer movimentos circulares Lavar esses pincéis aí e, Gente, funciona mesmo vocês tenham gostado desse vídeo então é isso, um super beijo tchau